Aqui na mão eu tenho um cartão, um cartão. Uma semana de gravação de áudio, praticamente, e sete horas de bateria. Depois eu encaixo aqui e beleza. Posso acionar, tá dentro do bolso, e tô gravando aqui o ambiente tudo mais, a 8 metros. Olha, olha o nível né, que a gente chegou de miniaturização e de funcionamento. Esse é um cara que ainda está à venda somente no mercado asiático, mas em breve deve estar disponível para mercado mundial. Bom, o que, que eu acho muito interessante a gente começar a ver né, que essas coisas estão cada vez mais viáveis graças à bateria. Então hoje a gente tem recarregar, transmissão de dados, uma série de coisas fácil, né, muito mais simples do que a gente tinha há cinco anos, dez anos atrás. Mas uma das coisas que a gente viu aqui na CES